Parece que a vida não está fácil nem mesmo para quem já faleceu, como vai ser neste caso que irei dizer hoje. Richard Jaden Hoof, anteriormente conhecido como Cry -O. Parece que a vida não está fácil nem mesmo para quem já faleceu, como vai ser neste caso que irei dizer hoje. Richard Jaden Hoof, anteriormente conhecido como Cry ou então KRIO, está processando legalmente os dois artistas XXXTentacion e Lil Peep por um suposto roubo do seu riff de guitarra, presente na faixa Under My Breath, que foi supostamente roubada e alterada na música Falling Down, a qual conta com o X e o Peep. De acordo com Richard, ele diz que o loop foi acelerado, filtrado e equalizado que soa idêntico à sua própria versão. Ele também diz que Falling Down é uma cópia flagrante da sua faixa. Brevemente, eu vou apresentar um mini trecho das músicas para que vocês tirem as próprias conclusões. Claro, o que eu mais recomendo seria escutar as duas músicas completas, mas aí fica a seu critério, certo? <música> O estranho de tudo isso é que o Richard não está nem querendo uma porcentagem dos royalties da música, que, explicando de maneira bem simples e informal, é você receber monetariamente uma porcentagem dos lucros por possuir algum material autoral presente em determinada música. Se o Richard tivesse processado eles através dessa causa e vencido, ele teria por direito de receber alguma dessas porcentagens mensais sobre todo o dinheiro que a faixa Fallen Down fizesse. Tá quase na cara que o Richard estava procurando uma forma fácil de ganhar dinheiro, claro eu não tô negando o fato de que ele pode ter sido realmente plagiado, mas a questão em si é que ele se referiu aos artistas como vivos e ainda por cima como moradores ambos da Califórnia, o que não faz sentido algum. Indo agora aos fatos, o Lil Peep já havia falecido alguns meses antes desse som Under My Breath sequer ter sido lançado, enquanto o X veio a falecer apenas 5 dias depois. Essa música do Richard foi lançada no dia 13 de junho de 2018. Enquanto algumas pessoas realmente viram bastante semelhança nas duas músicas, outras disseram ter sido apenas uma mera coincidência e o Richard Jaden Rolfe está tentando fazer um dinheiro fácil em cima deles. E bem, como eu disse que isso parecia mesmo ser loucura, existe uma explicação para isso. Hoje, no dia 22 de setembro, o Jaden foi até o seu Instagram para fazer um relato. E nesse relato ele diz o seguinte. Quase 3 anos atrás entrei em contato com o meu advogado porque senti que meu trabalho criativo estava sendo explorado. Não falei com o advogado desde então. Quase 3 anos depois acordei com várias pessoas falando sobre mim porque estou processando o Lil Peep e o ex Tentacion como se ainda estivessem vivos. Eu sei o que é perder alguém que você ama, não desejo mais dor para aqueles que estão sofrendo. Eu estou desistindo do caso. E bom, pessoal, é com isso que se finaliza esse caso que durou tipo 2 dias, tá ligado? E não tem muito o que se dizer sobre. Era desesperado. Uma atitude dessas, eu só não achei que ia ser tão rápido Desse jeito, mas o importante é que no final Tá tudo resolvido, creio eu e Ele agiu de uma forma legal ah, Depois de ter descobrido que eles morreram e tal Então, finalizo o vídeo por aqui Obrigado a todos que assistiram até aqui Nos vemos numa próxima e falou